É, meus amigos, essa semana nós tivemos algumas coisas rolando acerca de Mortal Kombat Eu Acredito que vocês sentiram falta da gente comentando aqui A semana tá meio corrida, muitos joguinhos por chegar aí que a gente tá analisando Então por isso que a gente tá meio sumido esses tempos Mas vamos lá, vamos comentar um pouquinho sobre essas coisas que rolaram acerca de MK aí e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje o Alanius que quer acreditar. Alanius aqui, o cara crível. O believer. Que acredita nas coisas que acontecem na internet, só que não, porque tem muita coisa trollagem também no meio do caminho. E hoje nós vamos comentar aqui, pessoal, uma parada que vocês pediram muito aí nas redes sociais, marcaram a gente e tudo pra poder falar a respeito. Que é desse negócio aí, rapaz, que o Cyber Smoke pode ter vazado. Apareceu aí no Mortal Kombat 11, teve um videozinho aí. No perfil oficial da Warner que foi deletado logo em seguida, e é sobre isso que nós vamos comentar aqui com vocês a respeito, dar a nossa opinião acerca disso aí também, né? Então já aproveita e poder deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não ter notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, meus amigos, vamos lá, deixa eu trocar a nossa tela aqui, Alanios, para a gente começar a falar sobre isso daqui, rapaz. O perfil Warner Bros. Games UK and Ireland, que é um perfil oficial da Warner dessas regiões específicas aqui, postou essa semana um videozinho de brincadeira, né? Como vocês podem ver até aqui no texto: Cat Fooder, Totem Sacrifice, não sei o que lá. Qual desses fatalis do Kombat, vocês preferem? Tudo. Só que o que mais chamou a atenção nisso daqui, embora os fatalis sejam realmente muito brutais e muito fodas, é a aparição do nosso querido Cyber Smoke tomando esses fatalis aqui, né, Alanis? E aí, rapaz, a comunidade do Mortal Kombat ficou daqui a jeito que a gente. Conhece. Ficou tipo, meu Deus, será que eles confirmaram a vinda do Smoke aí? Será que ele iria aparecer no Mortal Kombat 11 e ele foi descartado? Assim como a gente pensa que aconteceu com Cyrex e Sector porque os dois personagens estavam lá com seus gameplays praticamente prontos, só faltava eles colocarem no roster e tudo. Que que será que aconteceu, meus amigos? Isso é uma coisa que a gente vai discutir. E um detalhe interessante, Alanis, né? Olhando aqui o perfil oficial, até separei aqui para poder trazer pro pessoal. A gente pode ver aqui esse perfil oficial dos caras. Com várias postagens aqui Eles fazem propaganda dos seus jogos né Da Warner e tudo Back for Blood A gente jogou aqui no canal também com vocês E aqui embaixo tem mais uma brincadeira Que eles fizeram recentemente No dia 6 de fevereiro Com Sunday Vibes né Que é a vibe de domingo Que é um dia que a gente fica com preguiça E tal E eles botam essa... Esse gifzinho aqui Esse videozinho Do Jax tirando um cochilo E no meio disso tudo aqui Estaria também Esse videozinho aqui Do Cyber Smoke Tomando as fatalidades Do Kota Só que eles deletaram Alan, esse negócio E aí que levantou ainda mais aquela pulguinha Atrás da orelha, o pessoal comentando Mas pô, se realmente era só uma zoeira Ou então eles estão utilizando mod, sei lá Por que que eles deletaram esse negócio? Entendeu? Por que que eles perceberam Cara, não foi legal não, bora deletar esse treco Aqui e já era. O que que você acha disso aí Alan, o que que você pensa a respeito? Você acha que é um mod Mesmo ali, eles quiseram fazer uma brincadeira Eles quiseram anti-sai, eles quiseram trollar O que que você pensa a respeito disso, meu amigo? A primeira coisa que vem à cabeça é que eles querem Chamar atenção <risos> para a galera voltar a jogar Mortal Kombat 11. É a primeira coisa que vem na cabeça. Sim. Porque, independentemente se é mod ou se é uma, uma parada do jogo, você mostrou o Smoke ali, que ninguém pensou na possibilidade de estar tá no jogo. Mostrou o negócio acontecendo com o boneco ali, Cara, você vai trazer atenção pro jogo de volta, e aí você deleta ainda, nossa, a gente tá até aqui falando por conta disso. Então, <risos> é, a primeira coisa que vem na cabeça é isso, os caras quiseram fazer alguma coisa para chamar a atenção. A segunda coisa é, não é difícil do Smoke estar tá como personagem secreto, porque é só eles copiarem os movimentos do Sardis e do Sector, porque um tem os movimentos básicos do outro E joga um arpãozinho ali e tal Não precisa fazer muita coisa, entendeu? Da mesma forma que eles fizeram o Cerex e o Sector ali Deixaram um moveset básico dos dois idêntico Igual era do, do Troyborg. E só adicionaram um golpe e outro ali com o Smoke também dá pra fazer Não tem um gasto muito grande nisso Porque não leva tempo pra ficar pronto Levaria quase que o mesmo tempo Ou até menos tempo do que foi feito o Sector, por exemplo Porque se você pega as animações do Sector Ele abrindo o peito e soltando o míssil Dando o Shoryuken Você faz o Cyber Smoke Sim Sim, então não é difícil de pôr no jogo. Então a chance da gente acreditar que ele tá lá é grande porque não é difícil de pôr. O outro ponto que faz a gente ficar com a pulga atrás da orelha, se é verdade ou não, é que a Stephanie falou que tinha um monte de coisa que a gente não tinha descoberto ainda. Então você fala assim, pô, será que isso daí tá no meio daquilo do, do, do que não foi descoberto? Porque quando tem coisa que não foi descoberta, você não sabe quanto. Pode ser que seja sei lá, um boneco que aparece no canto da tela do cenário tal. Mas pode ser que seja uma luta secreta, é, no caso do Smoke, por exemplo, né? O próprio Cyber Smoke tá ali, porque já que fizeram o Serex e o Cy O, o e o Cyctor. Já fizeram o Sector e o Cyrex, dá pra reaproveitar os assets do Sector pra refazer, para fazer o Cyber Smoke, entendeu? Fica nisso. Só que o que tira, né, a parte da, da nossa crença é a questão de mod. E aí o detalhe é a gente ver o que que acontece no mod, comparar com isso daí, porque a gente tá vendo a cena de Fatality, né? Então, a, a, trocar uma skin, você troca por fora, mas toda a parte interna do personagem não pode ser alterada, porque você vai ter, alterar as físicas e um monte de coisa ali. Então, geralmente, se o cara coloca uma skin, na hora que o boneco apanha, a parte de dentro tal fica de qualquer outro. Então, é só coisa de mudar a cor e detalhe assim. Então, teria que prestar atenção nessas minúcias, fazer um, um lado a lado ali. Mas, como eu disse, eu quero acreditar, cara. Embora eu duvide, eu quero acreditar. Eu também, assim, eu fico um pouco crente e ao mesmo tempo descrente, porque, assim, Mortal Kombat 11 já terminou. Eles já deixaram bem claro pra nós do ano passado, porém, Stephanie, como nosso querido Alanis bem lembrou, disse que o jogo não tá cheio de segredos. Isso daqui poderia ser um dos segredos do jogo? Você desbloquear o Smoke de alguma forma? Lutar contra ele apenas? Não controlá-lo? Poderia. Mas, assim que eu bati o olho daqui, cara, eu pensei poxa, eu acho que eles fizeram uma brincadeira com Algum mod de PC. Eles poderiam facilmente colocar a skin do Cyber Smoke ali. Eu vi até gente comentando que o, o som da voz do personagem Cyber Smoke ali, como ele, quando ele toma a bica do Kotal e tudo mais, seria o som do Robocop. Fazendo um, um, um gritinho ali quando ele tá tomando as porradas e tudo mais. Mas que é possível eles fazerem essa montagem assim com um mod. É sim, bastante possível. A gente já teve vídeos aí circulando pela internet afora no YouTube. Ah, todos os personagens com a skin de fulano no Mortal Kombat 11 e assim vai. A galera consegue fazer esse tipo de coisa. Ainda mais no PC, cara, que o negócio é sem limites, entende? Esse negócio deles terem apagado... Por exemplo, eu acho que, das duas, uma, eles podem ter feito isso como uma forma realmente de editar os fãs, vamos colocar esse negócio ali, vamos deixar dar aquele burburinho delicioso e depois a gente vai e apaga. Ou então eles pensaram assim, tipo, pô, não, vamos postar isso aqui como uma forma de brincadeira, utilizando esse mod aqui mesmo e tal, e aí eles começaram a ver a repercussão que esse negócio estava dando, e aí ia falar, não, é melhor apagar pra não alimentar a esperança e a galera não acabar se frustrando depois. Pode ter sido esses dois pensamentos. Eu acho... Tá, não tem certeza de nada aí. E ao mesmo tempo, teve gente falando que, pô, será que isso aqui é um prelúdio, algo do tipo assim, pra vinda do Smoke no Mortal Kombat 12, se esse Mortal Kombat vier? Cara, eu não acredito muito nisso não, sabe? Não Embora tá bem, não. eu ache que o Mortal Kombat 12 vai trazer o Smoke de volta assim, porque precisa, ele já tá na geladeira há muito tempo, eu acho que ele é um personagem necessário pra poder aparecer num próximo jogo, isso aqui pra mim não tem ligação. Com o Mortal Kombat 12 não, entendeu? Eu acho que foi só uma brincadeira mesmo. Se tiver alguma relação, nós achamos, né? Aqui, pelo menos. Vai ser com o Mortal Kombat 11 mesmo. Seja com uma brincadeira por mod ou alguma coisa secreta que o jogo ainda tem. Não, mas... Eu acho que não tem nada a ver mesmo com o Mortal Kombat 11. Pra mim, não faz sentido nenhum os caras fazerem isso pra... Falar de Mortal 12 Tem tanto Photoshop aí Pra você poder fazer, tá ligado? Porque no final das contas se Você usa Mortal Kombat 11 Pra fazer alguma brincadeira e tal Você vai trazer atenção pro Mortal Kombat 11 É o que tá lá É o que o pessoal tá vendo Não tem, sabe? Você tem que fazer uma manobra um pouco maior ali Pra conseguir fazer essa relação E de imediato não é o que acontece, né? Ninguém bate o olho no Mortal Kombat 11 E fala, putz, Mortal 12, entendeu? Não é o que acontece Não, e você né? pensando em marketing também cara, pô, pra que eles iam usar uma parada de Mortal Kombat 11 e poder confirmar alguma coisa do Mortal Kombat 12? Não faz sentido entendeu? É mais fácil eles falarem, ó, vocês não acharam isso daqui mas tá no jogo, do que querer divulgar o Mortal Kombat 12 no entanto, eu dei uma pesquisada tem sim mods de... onde aparece lá o, o Cyber Smoke e tudo mais ali como skin não, não é difícil de achar isso, entendeu? Pode sim ter muito bem sido utilizado é aquela coisa, não dá pra, pra afirmar com certeza, pra nenhuma das duas direções. Então o máximo que a gente pode fazer aqui é jogar a luz nas duas para a gente falar, olha, tem essa possibilidade essa, se vocês descobrirem alguma coisa, ótimo, vamos se divertir com isso se ninguém achar nada não vamos se frustrar porque a possibilidade de não estar no jogo também existe. Exatamente. E, obviamente, a gente quer saber de você aí, querido inscrito que está assistindo agora. O que vocês acharam disso aqui, cara? O que vocês pensam a respeito disso? O que isso indica para vocês? Deixa aqui embaixo agora, na seção de comentários, o que vocês pensam a respeito disso. A gente vai adorar ver os comentários de cada um. E não se esqueça, novamente, de deixar o seu likezinho, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um beijo para todos vocês aí. Até mais. E vamos!